Estão saqueando aqui a Eletro City nesse exato momento. Nunca pensei em ver um trem desse na minha vida. Saquearam todinha, Saquearam todinha o. O. O. O. o, o, o, o Ricardo. E agora aqui, ó. Saqueando aqui a Eletro city. Eles estão quebrando as portas e saqueando. Olha a movimentação de gente pegando as coisas e correndo dentro do centro de Cachoeira. Eu tô tremendo que eu, eu nunca pensei em ver uma coisa dessa na minha vida. Olha as pessoas como é que saqueando as coisas. Você só vê caixa pessoa carregando coisas. Meu Deus, soltou um champó. Olha isso, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, olha isso! Olha isso, meu Deus do céu! Meu Deus do Céu, como é isso. São do nosso país, nosso governo, Espírito Santo, olha. É gente classe média, classe baixa, classe alta. Só roubando, ó. Olha o cara limpa. É, olha só. Carrinho de compra, velho. O nego tá vindo um carrinho de compra fazer feira. Só que a feira dele não é comida não, É roubo. É roubo. Roubo. Da só Adalto, mais roubo e roubo. Olha, olha da Dalt. Olha só. Olha. Você não passa. Placa virada. Só filmar, velho. Não, é pra ele ver. Olha só. Como é que rouba da Dalt? Aqui, veio, vem, Ronaldo? Olha só. Olha. O que, que é isso? É muito desacaso, rapaz. Já acabou também. Deve estar na loja já do... ah, loja do chinês, coitado. Do Alex. Do Alex. Olha só, tão dando tiro aí. Ó. Thank mm -hmm. you. disse que né, Olha. Olha. deu, é. olha só. Um cara um atrás do outro, minha Nossa Senhora agora. É pra pegar mesmo. Senhor. Gente, olha os nós também. Tiro correu com medo. Peraí peraí peraí. peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí, peraí para devagarzinho. Aí, a cena aqui ao vivo aqui, a Perda Mutichock. pegou nas costas dele? É. É. Não, não, não, não, Deu! soltando Deu! a mulher ali na frente. Ai, socorro! Ai, meu Deus... Ai. Ai. E se esse pessoal da imprensa não tomar cuidado aí, quem vai se fuder são eles. O negócio tá feio aqui, hein, gente, aqui na serra. A vagabundagem veio fazendo um arrasto aqui em tudo. Pelo jeito, tem é uma vítima de crime ali também, ó. Caída ali. O cara morto ali, ó. O camarada tá morto ali, dentro do posto. Ai, que velho! Vai, pai! Ai, gente. Onde foi, Tino? O do nosso lado! Não! O cara do carro do nosso lado! Como assim? Para! Calma. Ele atirou e é Terra de ninguém mais, ó. Lá na esquina, lá, ó. Com a na mão, ó. Eu tô baixado, pô. Só tô olhando pelo seu lá, olha, olha lá, olha o barulho da bala. Vai baixar? Baixa mais. É, já é meio dia, né? Bem que eles falaram. <tos>